Pessoal, tudo bem? Hoje vamos reciclar mais uma vez, ó, tá bom? Vamos aproveitar aqui essa garrafa aqui de é, alvejante, certo? Que é uma garra, é, garrafa grande e vamos reciclar, ok? Então nós vamos cortar aqui, ó, essa parte aqui. Um, oito dedos. Bom, fica assim ó. O nosso vaso aí. Aqui eu tenho um pedaço de isopor, certo? Que vamos colocar mais ou menos assim ó, aqui na frente. Uma fita crepe. Nós vamos prender aqui. aqui. Ficar assim, ó. aí aqui nós temos ó é, natinha de cimento tá bom aqui só é cimento água e cola e vamos colocar esse tecido aqui Então fica assim ó, aí vamos esperar por 24 horas essa perna secar para a gente começar a modelar, tá bom? Então pessoal, dia seguinte ó, vamos agora modelar com essa massa que já temos aqui no canal, que é de cimento e areia peneirado Vou deixar a receita dela na descrição desse vídeo, tá bom? Ó, pessoal, agora vamos dar é, dois preenchimentos aqui, ó, para arredondar dos lados, tá bom? Da cabeça da nossa onça, vai ficar assim, ó. Ó pessoal, agora vamos esperar secar, tá bom? A gente lixar e pintar, ok? Ó pessoal, já secou a nossa peça, eu já lixei, tá bom? Agora eu vou dar uma demão branca e também fiz o acabamento embaixo, ó. O cimento, já o furo da drenagem. e Ficou assim. Eu vou pintar com essa tinta também, tinta pra parede branca e tinta partesanato, a tinta que tiver em casa, tá valendo, ok? Aí eu vou começar a dar a demão branca na peça todinha, aí vocês vão me acompanhando aí. Ó oh, pessoal, que bacana que ficou o nosso vaso, certo? É, eu, eu finalizei com resina, a base de água, mas vocês podem estar tá finalizando com verniz, é, a resina que vocês tiverem em casa. Tá bom? E quem ficou até agora e gostou desse passo a passo, aproveita se inscreve no canal se você não for inscrito. É, ativa o sininho para as novas notificações e você ser notificado para outros vídeos que virão. É, Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também. convida os amigos para conhecer o nosso trabalho. Deixe um comentário lá embaixo e não esqueçam do nosso joinha. Tá bom? Fiquem com Deus e até o um próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de permitir sempre. Amém.